E aí, gangue do mal? Mais pra trás. Mais pra trás? É. Aqui tá bom? Tá bom. É, irmão, um pouquinho. Senão vai ficar o óleo ruim. Então. O que que é pra falar mesmo? Ah, tá. Ó, esse fim de semana nós fomos no eventinho. Eventinho não, né? Você é louco, evento grande do cão. Não consegui andar, não. Tudo. Tá louco, legal. Tudo em show. Foi legal. Quero agradecer o rei do óleo que levou o nosso carro lá, hein? Lá de São José dos Campos, Douglas, meu amigão, pensa num cara gente boa. Quem precisar trocar óleo aí, vai lá na loja dele, hein? Rei do óleo de São José dos Campos. Pensa num é cara legal, tem um preço bom, hein? É... o que mais eu vou falar? Um ah, tem uma historinha boa aí. Não, um beijinho de Samuel. O que esqueceu? Samuel Andrade. Andrade! Mandou che... no meu Instagram aí. Ó. Caminhoneiro, hein? Pensando um cara legal. Nem conheço, mas é legal. Bom, <risos> deixa eu contar aquela historinha. Rapaz, não. tem uma história não, boa. Cassiano. Boa. Não! Aconteceu esse fim de semana aí, ó. <risos> mano, oh, não acredito. Eu vou pro quarto. Pensa. Eu vou não pôr, <risos> mano. Eu vou pro quarto. <risos> oh, tem A gente que quer tem. ser moleque é uma desgraça, viu, gente? Nós ganhamos um convite, né? E aí, Ju, o um casal de amigo nosso, né? Ela trabalha num troço lá. É, ganhou um convite pra ir num rodeio lá em Daiatuba. Bom, né? De graça. Camarote. Bora. Partiu. Uma chuva do cão. Beleza. Chegamos lá, bicho. Eu nem acreditava. Camarote prêmio. Tudo de graça. Uh, um é... Whisky <risos> Cerveja. Eu falei assim: não vou beber, né? Dirigindo, <risos> Whisky, cerveja, refrigerante, energético, tudo do bom, filho. Eu tomei tudo. Sim. Black label, não sei o que. O organismo a gente até rejeita isso aí, porque não, não é acostumado, né? <risos> beleza. Por come... isso que eu passei mal. É, comendo, <risos> salgadinha, hambúrguer, beleza. Vambora, vambora. Vamos embora. Era umas 6 horas da manhã. Não, não era 6 horas. 4 5 horas, horas. 4 e meia, 5, 5 horas. Iamos embora. Nós dois na frente. Do um não, mas tem um uno, né? Pelo amor de Deus. Uninho. Ah. <risos> tem um ninho. Pá, beleza. E o casal atrás, dormindo. Beleza. Ajou ruim. Mas bebê, Não sei como que eu cheguei em casa. Ó, oh, aproveitei, né? Deixamos o casalzinho lá na Parece casa deles. Que tem uma coisa assim é. de graça, né? Deixamos o casalzinho na coisa deles, né? Na casa deles. Mentira que tu não Deixou falar desceu. <risos> Tô vindo dirigindo. Aí eu olhei. Pra minha mulher assim, ela já me olha com cara de capiroto, né? Na maldade. Aí põe a mão na perninha, eu falei, ixi, ó. Pessoal, dentro do ninho não dá. Não. O corpinho já não ajuda, né? E você tá naquela pá. E o freio de mão quer participar. A alavanca, passando na bunda da gente, mano, não presta, não deixa uma dica, não. Bom, não... mas foi legal, ó, oh, me senti um menino, Ah, tá louco, é pobre demais. Mas é pobre, mas é feliz, eu sou feliz demais, tá bom? Esse vídeo, esse vídeo vai falar do que mesmo? Volk's Park. Não é como namorar no Uno, não, né? Não. Não, que vou é depois? Ah, vai explicar algo. É, esse vídeo... Olha ah. ah, lá. Olha tá passando ali, ó. Fazer a ponta de eixo, deslocar. Depois desse vídeo, vem o freio a disco, porque é tudo uma sequência, né? Porque se eu ponho o freio -disco, solto o freio a disco primeiro, e aí depois solto esse, se você for fazer a ponta de eixo deslocada, você tem que mudar o freio a disco. Então, vocês decidem aí. Se vocês quiserem deslocar a ponta de eixo, pra frente, pra cima... Os <risos> cachorros. Pra frente e pra cima Vocês fazem primeiro pra depois fazer o freio a disco Porque se vocês fazem o freio a disco primeiro Pra depois deslocar Se fodeu, vai ter que fazer tudo de novo Cuidado E cuidado, hein, mano Eu explico bem no vídeo lá Esse vídeo eu tô bem sério tá? Nada ainda, não Eu explico porque... direitinho Porque isso aí envolve segurança, hein, pessoal Se vocês não, não têm uma experiência legal com solda Chama um amigo não vai chamar aquele amigo que eu expliquei no outro vídeo não, hein? Que não quer ser <risos> o <senão ele> pode. <risos> tá? Chama um amigo pra ele fazer uma soldinha ou leva pra um cara que manja e tal e faz a soldinha. Tá bom? Porque isso aí envolve segurança, hein? Faz bem reforçadinho, pá. Senão depois a roda cai no chão aí e fodeu. Tá bom? Não é difícil de fazer não, hein? O pessoal cobra um absurdo aí, mas vocês vão ver como é que é facinho. O que que não é pra falar? Do evento de... 19. Fox Park 5! Dia de... 19. Desse mês agora. Vai essa semana uva, na outra. Em Jundiaí. Aqui, ó. Meu irmão tá ali na janela. Parque da uva. Pedindo sal. <risos> Parque da uva. Parque da uva. <risos> é legal esse evento, Vai embora, ô, É legal demais esse evento. <risos> Vamos lá, todo mundo, hein? Jundiaí. Beleza? O que, que mais tem pra falar? Nada. Um beijinho do Pedro. Ah, não. Meu Instagram. Pessoal tá entrando no Instagram, bicho. Puta merda, é, gente? Bidu, underline, garagem, Ju, J-U-H, underline, divas. Entra lá no Instagram, que daí eu vou postando as fotinhas do que eu tô fazendo. Posto um monte de bobeira. E é isso aí. Tá bom? Só isso? Beijinho do Bidu. Beijinho do Bidu. Pau no seu sol. <risos> <risos> Tchau, foi com Deus. É nós. Foi e aí, pessoal. Beleza? Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. Como é que faz ponta de eixo Deslocar a ponta de eixo Porque o quadrado, o gol quadrado Tem um grande probleminha que a Pra quem gosta de andar baixo A roda traseira ela não fica centralizada No vão do paralama, né? Vamos se dizer que isso aqui é o paralama hein, ó. Certo? Isso aqui é o paralama, isso aqui é a roda, certo? Ela fica assim, ó Deu pra entender, né? Então, o que você faz? Você desloca a ponta de eixo aqui pra frente. Até ela ficar centralizadinha. Aí dá pra você rebaixar. Cê vai engolir assim, tá dentro, assim. Faz quando isso aqui é a roda, ó. Zera. O cara gosta de andar baixo, hein? É doido. Ó. Eu coloquei essa fitinha aqui. Certo? Coloquei essa fitinha aqui. Porque tem uns 50 mil furos aqui, ó. Parece uma peneira. Então... Esses furos aqui é os furos original, tá? De como vai estar no seu carro. E aí eu vou mostrar... Eu vou... coloquei a fitinha pra mim poder marcar pra vocês. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Porque se eu tirar isso aqui vai ficar muito furo aqui. Antigamente, não sei se dá pra ver. Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui, ó. Ó, como é que eu fiz, ó. Deixa eu tirar aqui a câmera bem rapidinho. Fiz isso aqui, ó. Muita gente usa isso, né? Muda o furo aqui da base, lá, ó. Muda aqui, corta aqui, põe um roelão aqui Só que daí o eixo fica batendo aqui, ó Deve ter ficado uma beleza essa filmagem Aí o eixo conforme vai Ficar batendo aqui, fica uma bosta Aí eu fui Depois que eu terminar de explicar vocês Eu vou tirar essa fitinha aqui Só pra vocês terem noção tanto de furo que eu fiz aqui Pra mim poder chegar nisso aqui Não tô falando que eu sou o melhor, tá? Mas é onde eu cheguei o que eu uso no meu carro Se vocês quiserem levar pra vocês também, beleza, ó Vamos lá, a ponta de eixo originalmente ela está aqui Certo? Originalmente Ela está aqui Qual que é a intenção? Ela não fica centralizada aqui no, no paralama né? Como eu já expliquei mais ou menos ali A intenção é você puxar essa ponta para frente aqui ó. Certo? Então Você vai catar Desmontou aqui, é 4 parafusinhos 15. É simples de fazer. E aí, a medida exata é essa aqui, ó. Que eu uso no meu carro, tá? Não tô falando que é a medida certa. Mas que eu uso nos meus carros é isso aqui. Que a roda fica bem no meio do paralama Esse furo de baixo aqui, ó, vai ter que ficar bem rente com o final da ponta aqui, ó. Ó. Esse furo aqui não vai casar aqui ó. porque os furos são diferentes. Aqui em cima é maior, aqui embaixo é menor. O que, que você pode fazer? Ou você cata um pedacinho de chapa, de ferro e solda aqui ó, pra você poder fazer a rosca. Ou senão você dá um pingo de solda aqui, ó. certo? Dá um pinguinho de solda aqui e já era. Porque se você precisar tirar, você só corta a solda aqui e arranca. Então, ó é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Eu agora eu faço no olho Ó Esse suportinho aqui Já tá feito no, no, no eixo Que é o freio a No próximo vídeo eu já gravei Vocês vão ver até que eu tô com a mesma roupa Que eu desmontei o eixo, eu já fiz tudo, já gravei tudo e já era Esse furo aqui, ó, vai ficar aqui ó, Uns 5 centímetros mais ou menos Daqui aqui, ó Esse outro aqui 3 centímetros e 3.7 centímetros Daqui aqui ó. E esse outro aqui 4 cm, e meio Daqui aqui O outro vai dar pra fora Certo? O que vocês fazem? Vocês vão lá Vão furar aqui com a furadeira Certo? Fura aqui Fura aqui Com uma broca 9 milímetros Furou aqui Furou aqui Furou aqui Passa um macho M10 Quero comprar aquele que é de catraca que você vai tirar. Não precisa ficar rodando igual um louco Vou comprar ainda Certo? Isso aqui é só para você puxar a ponta de eixo para frente Para centralizar na roda É isso aqui que você tem que fazer, é simples Agora Se você quiser Puxar a ponta de eixo para cima Para frente e para cima por que, que o pessoal costuma puxar a ponta de eixo para cima? Para abaixar mais, que daí esse eixo aqui não vai bater aqui na carroceria do carro. Eu já usei também, no meu BX tem. Esse aqui não tem não, esse aqui não vai ter porque esse aqui não vai andar muito baixo, que isso aqui é do carro da minha mulher. Então não tem necessidade de ter, eu só puxei a ponta de eixo para frente, tá bom? Então, se você quiser puxar ela para cima, é a mesma ideia, vou ensinar também. E aí você fica com mais mola, tá? O carro fica até mais confortável. Fica bem legalzinho de andar. Aqui tá no original, certo? Tudo vai depender do quanto você quer puxar para cima. Vou, vou mostrar para vocês mais ou menos o jeito que tá no meu BX, tá? Pra, ó, aí você vai puxar, por exemplo, aqui, ó. Quero até aqui. No meu BX tá aqui, ó. Na metade, ó. Passa isso aqui para cima. Se vocês quiserem puxar mais, aí vocês... Vocês fazem aí, tá? É a mesma mesma ideia aqui, ó. Vou te mostrar pra vocês como é que tá no meu BX. No meu BX tá assim, ó. Eu puxei na metade aqui, ó. Certo? Ó. O que, que vocês vão fazer? Mais ou menos aqui na metade, ó. Vem aqui e marca. Certo? E a língua de fora. Vai se acostumando. Marquei aqui agora, certo? Ó, Tá na mesma linha desse aqui, ó. É que aqui tem um furo aqui, ele pegou bem em cima, ó. mas é basicamente na mesma linha desse aqui. A medida é essa aqui para puxar o a ponta disso para frente, que nem eu expliquei agora, pô. certo? Ó, fazer retinho, ficar bonitinho. É rente com esse negócio aqui, ó. O parafusinho de baixo, certo? Aí o que, que vocês vão fazer? Esquece esse daqui de baixo aqui. Esse daqui é original, esse aqui é o outro que eu ensinei agora. Há pouco. Furo aqui, furo aqui. Mesmo esqueminha. Fura, rosquinha, pau. Aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a ponta de eixo, depois de furado, paraf... aí é feito a rosca, aí você vem com o parafusinho, prende aqui, vem com outro parafusinho, prendeu aqui. Beleza, a ponta de eixo está pronta. E doiu os parafusos de cima. Como é que eu faço, então? Agora nós vamos, vamos para ele, ó. Vocês vão catar uma chapinha grossa, tal. Tá? Não vai com uma chapinha fininha assim, não. Que isso aqui é segurança, viu, pessoal? Faz as coisas bem direitinho. Soldadinho. Ah, não sei soldar. Pede para alguém, mano, que saiba. Porque senão vai cair na rua essa ponta de eixo aqui e vai dar problema. Beleza? Beleza. Parafusei aqui, parafusei aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Uma chapa aqui, ó. Isso aqui é grossa. Tem quase um centímetro essa chapa aqui. Deixa eu ver quanto tem. 0,5. 0,6 mais ou menos. 0,6 milímetros ó. Pra vocês terem noção. Da grossura da chapa. É mais ou menos da grossura dessa chapa aqui, ó. Aí o que vocês que vão fazer? Com a ponta de eixo parafusada aqui. Vocês vêm aqui, ó. Certo? Coloca essa chapa aqui. Marca. Marquei aqui... Marquei aqui... Caramba... Pequeno essa chave aqui... Vou virar para não ficar dois riscos... Ó... Marquei aqui... Marquei aqui... O bom é colocar uma chapona que pega tudo aqui tá... É que eu tô fazendo com essa daqui ó... Vou fazer com... Uso uma grossa... Mas pensa que essa daqui é grossa... Que pegue tudo assim entendeu para ficar bem reforçadinho, bem legalzinho. Ó, o que que vocês vão fazer? Marquei aqui, marquei aqui. Essa aqui é a medida que eu escolhi, tá? Se vocês quiser colocar mais para cima é a mesma coisa. Por exemplo, vocês querem colocar aqui, por exemplo, para ficar bem lá em cima, beleza? Mesma situação. Você marcou, beleza? Nós estamos fazendo aqui. Só tô dando uma base pra você, certo? Tá vendo os dois furos aqui? Mesma coisa, vai lá fura, broca 9mm, por aqui, fura aqui, faz a rosca. Com aqui preso, você vem aqui. Parafuso aqui, parafuso aqui. Tá preso. Aí vocês vêm com a soldinha, pontei aqui, pontei aqui, pontei atrás, pontei atrás. Aí vocês desmonta tudo, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui. Tirou, ela vai ficar travada aqui. Vocês veem aqui, fecha de solda. Uma soldinha bem bonitinha, tá? Solda. Solda atrás. Bonitinho. E o ideal também aqui, ó, é fazer um reforço aqui atrás. Eu não sei se estampa a ver. Deixa eu ver se eu baixar um pouquinho. Aqui, ó. Faz um reforço aqui atrás, aqui assim, ó. Entendeu? Algo desse jeito. Assim. Deixa eu pegar um, um, um negocinho mais fininho aqui, ó. Não vai fazer fininho não, tá? Usa a chapona grossa, igual a outra que você tá usando. Aí você faz um reforção aqui atrás aqui, ó. Pra ela não dobrar pra lá. Entendeu? Estamos falando de segurança, hein? Então faz um negócio bem reforçadinho, soldinha bem bonitinha, certo? Fez isso aqui. Desse lado aqui, você dá o um acabamento para ele ficar lisinho. Veio aqui, montou. Já era, filho. Ponta de eixo está deslocada pra frente para pra cima. Aí vai da medida que você quer usar, entendeu? Que nem eu já expliquei 10 mil vezes. Se quiser usar lá em cima, é o mesmo processo Faz um reforção bem da hora aqui ó. Pra não ter problema de quebrar E é isso Eu já aproveitei e gravei O vídeo do freio a disco aqui fazendo, tá? Freio a disco aqui Não vai gastar duzentão pra fazer Já tá gravadinho, bonitinho É importante vocês fazerem a Definir a altura da ponta de eixo Como vocês vão querer a ponta de eixo, tá? Para depois fazer o freio a disco Porque se vocês fizerem o freio a disco E depois quiser mudar a ponta de eixo Vai ter que fazer o freio a disco de novo Entendeu? Então é importante a, a ponta de eixo estar tá no lugar certo Certo? É isso Eu acho que está bem explicadinho Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Esses vídeos esses vídeo aqui eu estou um pouco mais sério Porque envolve segurança né? Então eu estou passando Credibilidade Entendeu? É um cara que passa uma credibilidade Próximo eu vou gravar de terno e gravato Fica bem bonito É nóis, caramba Vontade de falar um palavrão, bicho Mas não pode oh, Vontade, tchau, beijinho. Fica com Deus, tá?